Hoje vou-vos falar como importar ficheiros CSV para o LibreOffice Calc. Primeiro vou-vos dizer o que é um ficheiro CSV. Uh, um ficheiro CSV é, como o indica, um ficheiro sem formatação, em que os valores estão separados por vírgulas delimitadas por aspas e em que cada linha tem um registro diferente, ou seja, um artigo cliente-prometedor. Uh, por linha, Pronto, já vamos aqui mostrar, vou aqui abrir um fuché CSV para vocês verificarem, ah, não sei, agora sim, uh, temos aqui o fuché um CSV que nós vamos importar, uma a feita aqui, setor, entre aspas, um ponto e vírgula, um comerciante, ponto e vírgula, e é separado desta forma, quando chegar aqui ao espaço, ele faz uma linha, uma linha diferente. Ele vai indicar uma linha. Isto agora nós vamos ver ah, como os, ah, retirar estes dados para a folha de cálculo. Agora vamos abrir. Agora vamos ver como, como importar estes dados. Ok, se tirarmos apenas uh, aqui como está, ele apenas apanha isto como faz outros. Tipo fatura. fatura, aqui faturas, data de emissão, restado. Pronto. Parece que já está muito mais. está bem mais separado do que estava anteriormente. Vou fazer aceitar para ver como isto aparece. Vamos buscar tudo. Temos os campos todos. Vamos dizer, aqui campos que nós não necessitamos para, para o que nós pretendemos fazer. futuramente futuramento que é apenas fazer aqui umas pontas com estes valores que estão aqui. Ah, só vocês notarem aqui ah, a soma está é igual a zero, o que significa que estes valores que estão aqui não são não, não estão em formato de moeda. Portanto, para passarmos a formato de moeda, por aqui e Supostamente, nós teríamos isto aqui como, como valor monetário, mas não está, porque ele aqui tem uma um aqui por trás, deixa estão sempre como contexto. Estes aqui, por exemplo, se temos também como um, um número, não é? Tem o mesmo problema. Como é que nós podemos resolver isto facilmente? Um, Vamos fechar, vou fechar novamente. Acabei isto com o fundo do cálculo, senão não abre. Fechei. Como podemos. Vamos fazer com. Okay. Aqui, de tratar números especiais. A partir deste momento já conseguimos ter uh, aqueles dados como, como números. Uh, aqui não nos interessa estes furos que estão aqui. portanto Nós fazemos logo ocultar. A situação também não nos interessa. Fazemos ocultar. data, vamos meter isto como data, portanto é dia, ano, mês dia, aqui, excepto este, não interessa, ah, aqui também temos a ocultar este aqui, e aqui também. já temos aqui uma folha muito mais pequena, que é isto que eu deixava, ah, depois irei ah, retirar dados deste, deste documento fazendo uma função soma-se, soma mas isso fica para o próximo vídeo. pela vossa atenção.